O mundo está se abrindo e as oportunidades estão voltando. Talvez nesses últimos anos você tenha passado momentos de perdas, de frustração e até traumas. Mas agora é a hora de você saber que você pode mais e você pode muito mais. É por isso que estou convocando você para o X-Pitch 2022. Nessa experiência de imersão completa, onde você vai ser treinado no seu inglês e acelerar o seu conhecimento em até 10 vezes, independente do seu nível, você vai receber técnicas através de neurociência, espiritualidade, linguística, fonoaudiologia, que vão ajudar você a aumentar o seu potencial A atingir o máximo da sua capacidade Você vai ser mais confiante Você vai aprender a correr mais riscos E ainda praticando e aprendendo muito inglês Com centenas de pessoas que você vai poder se conectar Com muita transformação de vida E será a melhor experiência da sua vida Nessa que vai ser a maior imersão de inglês do Brasil. Então venha para a Expedit 2022 do dia 7 a 30 de janeiro no Teatro Unirito em Santo Amaro, São Paulo e transforme a sua vida e comece o um ano com a melhor experiência que você pode se dar. Te vejo lá. Bye bye.